Passo a passo para a Redação Nota 1000. Oi, alunos! tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português aqui do Redação Online. Nossa, melhor, mais linda, mais amada, mais cheirosa, plataforma de correção de redação. E hoje eu vou te responder qual é o passo a passo para você chegar na Redação Nota 1000. Porque a sua redação tem que ser no mínimo mais 900, né? Eu sei que a sua vontade é o okay, quê? Pesquisar no Google, como tirar uma nota mil na redação e cair a sua redação nota mil aqui no colinho. Mas para isso a gente precisa de muita prática, muita correção, muito estudo. Então aproveita que você tá aqui comigo, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque aqui você vai chegar na sua redação nota mil. No meu passo a passo, junto com você, eu te ensino redação do zero aqui nesse canal é por isso que eu quero que você preste muita atenção para entender o passo a passo da redação do Natamil. Ela não é do dia para noite. Ela requer muita concentração, ela requer muito treino, tá? Para a gente começar, primeira coisa assim, né? Redação do Enem. Redação é tudo igual, Shai? Não, tá? Redação do Enem é uma, redação de concurso é outra, redação de vestibulares diversos pelos países são outros. Então você precisa entender que o Enem tem uma metodologia específica e você precisa seguir a metodologia do Enem nesse passo a passo, né? Seguir toda a estrutura, inclusive tem vídeo meu aqui sobre estrutura da redação. Beleza, eu já sei que o Enem tem a sua estrutura, texto dissertativo argumentativo, eu sei que eu vou ter que fazer essa prova, que eu tenho que mandar muito bem e eu sei, tá, que... Existem as competências que me ajudam aí a chegar na minha redação nota 1000 que eu quero cobrar no ENEM. Mas o que que eu tenho que fazer, tá? Então eu vou deixar aqui os passos. Passo 1. Um, interpretar a proposta. Tá? Você tem que receber a sua prova e conseguir interpretar a proposta. Entender qual é o tema. Entender qual é o problema. Entender quem sofre com aquele problema são as consequências daquele problema e também quais são as causas daquele problema então você tem que parar para interpretar e pensar quem o que, como quando onde quem sofre Quais são as consequências porque isso acontece quem causa isso tá como o Brasil vai ficar se isso permanecer olhar a palavrinha chave que tem ali né Ó o último foi os estigmas associados às doenças mentais do Brasil então eu tenho um estigma que está associada à doença mental, à permanência de determinada situação, a negligência, Você tem que olhar essa palavra-chave que tem para dizer o que está acontecendo com o Brasil. Isso é interpretar bem a proposta. E aí eu passo para a seg segunda etapa depois que eu conseguir interpretar. Se eu não conseguir interpretar, eu vou tangenciar, eu vou fugir do tema. Então a estratégia número um, sim, é a interpretação do tema. Estratégia 2. Projeto de texto. Bom, Charlie, projeto de texto você quer dizer o rascunho? Não. Projeto de texto eu quero dizer aqueles tópicos que você faz mediante a estrutura para saber o que você vai escrever. Primeira coisa, brainstorm, né? Que é a sua chuva de ideias aí para pensar sobre o assunto. Então, Fiz uma chuva de ideias, me contextualizei a respeito de tudo que eu sei sobre aquele tema. Depois eu começo na estrutura. Qual vai ser o meu tema? Qual vai ser a minha tese? Causas, consequências, tá? Ah, argumento 1, um, argumento 2, proposta de intervenção, quais são os agentes que eu vou utilizar. Isso é projeto de texto. Tá todo em top. Isso é projeto de texto. Então primeiro eu entendi, depois eu fiz o projeto, ainda não é a minha obra, eu fiz um projeto. O terceiro passo, que vem depois do projeto, aí eu é rascunho. Então no rascunho eu vou pegar o projeto e vou de fato entrar no texto. Porque uma coisa é meu projeto todo em tópico, outra coisa é o meu rascunho. Porque daí eu vou ter que ter coesão, coerência, eu vou ter que ter as minhas listas de conectivo, as palavras que eu não posso repetir, Sinônimos, eu vou ter que ter coesão e coerência, né? Coesão é quando eu consigo unir as palavras de forma que elas façam sentido na existência de uma estrutura né, sintática. A coerência é eu falar coisas que façam sentido apenas para serem entendidas, né? Não posso dizer que é, essa minha unha é preta e daqui a pouco eu dizer que a minha unha está azul. Não, se ela é preta, ela é preta. Então, você vai ter que juntar todos os dados que você tem ali e construir o seu texto. Primeiro foi o esqueleto, que era o projeto, depois você vai começar e vai colocar ele em prática. O texto, a coesão, a coerência, o conectivo, o argumento, a citação em si, tudo que vai fazer o seu texto ganhar a forma de texto. Na quarta etapa, você tem que atentar se o que você escreveu na etapa 3 segue, por exemplo, a norma padrão da língua portuguesa, tá? A norma padrão da língua portuguesa é cobrada no Enem sem notas de oralidade, sem desvio gramatical. É para que você escreva uma redação por completo bonitinha. Para que ela não tenha marcas de oralidade, para que você não conjugue verbos, use três, quatro verbos para uma conjugação necessária. você conjuga o um verbo ao máximo, tá? Você não erra ele, você não erra crase. Então, você não faz como se estivesse falando. Então, você volta e dá aquela olhada básica, se não tem marca de oralidade. Você quase revisa, não é a revisão ainda. Agora, o quinto passo é a revisão. E na revisão, não é o momento de você é, mudar muita coisa na sua redação, não. A revisão é ver se você, de fato, não errou nenhuma palavra, Ver se você não repetiu uma palavra e achar um sinônimo, trocar alguma coisa, confirmar um dado, se ele está realmente certo, confirmar uma citação, se ela realmente é daquela pessoa que você quis citar, né? Olhar se você fez alguma alusão histórica é, e, de fato, aquele é o momento, ou se você fez alguma outra alusão a um livro, a um filme, e se aquilo de fato é realmente o personagem é aquele daquele livro. Você volta e faz uma, uma, uma grande revisão e estrutural. Do ponto de vista de as informações que eu coloquei estão certas, e ortográfica do tipo, hum, não tenho nenhum erro aqui. E só então é que você completa todos os passos e você entrega a sua redação para o cara que vai levar, encaminhar a sua redação para o amado e estimado corredor. De todos esses passos, qual é o mais importante, Ai? Bom, de todos os passos, o mais importante. É o seu projeto, tá? Então você entendeu, depois você projeta, gaste energia no seu projeto e na sequência lá no seu rascunho, né? Mas dê muita atenção pra isso, porque a redação do Enem, ela é uma forminha de bolo, a gente já sabe o que, né? O corretor quer ler na sua redação, o que ele quer corrigir, mas a gente precisa colocar em prática, se diferenciar, fazer argumentos, fazer ideias, mostrar que você... Sabe do assunto, seja ele qual for. Dá uma olhadinha na playlist que eu tenho aqui pra vocês, que tem muito vídeo legal, tá? Que vai te ajudar com estrutura, com citação, né? Com argumentação, com a proposta de intervenção, pra que você chegue aí junto comigo no Nota 1000. Te espero no próximo vídeo. Estuda, pratica e vamos lá. Um beijo, espero vocês também nas redes sociais arroba redação online no Instagram e no TikTok com muita dica legal pra vocês. Tchau, tchau!